De criança, na simplicidade Eu busco a verdade Minha alegria É viver bem A vida é tão bela Vem logo se entrega Se tem pena. Fala galera TV área. É mais uma entrevista pra vocês Mais um programa aqui no canal E hoje temos mais um convidado daqueles pra lá especial Quero todo mundo receber Me recebendo aqui uma salva de palmas, o ator e diretor, Vicentinho Gomes. Uma salva de palmas para ele. Lá, com as palmas. Tudo bem, Vicentinho? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Eu quero te dizer que é um prazer imenso te receber aqui no meu canal, diretamente de São Paulo. Muito bem, aqui na produtora. Aqui que é bom produtora. que você veio, você veio para São Paulo, despejou do Rio de Janeiro para cá. Ótimo, maravilha. É um prazer te receber aqui. E Vicentini, quanto que pra gente você é ator, você é diretor, o que você começou a fazer primeiro, Vicentini? Pode segurar o microfone. Bom, eu comecei a. a como ator, né? Eu, na verdade, eu comecei com 7 anos de idade. 7 anos, né? Eu morava numa fazenda no Paraná e fui estudar na cidade em Londrina. E um dia, uma professora, a professora Cecília, que deu aula para mim no primeiro ano, em 1964, lá em Londrina, no Paraná, Chegou e perguntou para mim, a gente vai fazer uma peça de teatro para Páscoa, você quer participar? Eu virei para ela e perguntei, lembro como se fosse hoje, o que é teatro? Aí ela foi me explicar o que era teatro, eu fiz a peça, era um musical, eu nunca cantei na minha vida, nem banheiro. E esse musical ajudou porque eu cheguei no, na, na fazenda, é, cantando a música, meu pai olhou para mim, pô, você canta muito mal, e nunca mais eu cantei na vida. Mas eu me arrisquei já a fazer umas coisas aí cantando, né, fiz até um musical. E aí eu não parei, fiz teatro na escola, depois na universidade, e um dia eu estava estudando Direito, eu me aborreci com um debate lá com o com um professor, e saí de aula, falei, eu não quero mais fazer isso aqui, não vou fazer Direito, mas eu já estudava teatro. Então eu estudava em Mogi das Cruzes, ia de trem todo dia de São Paulo para lá, é... e... E estudava sábado e domingo, eu fazia o um curso de teatro. Aí eu fui estudar para valer interpretação, mas eu fiz, eu, eu optei pela direção. Então eu fiz interpretação para entender como que era, depois fiz curso de direção e eu tive o privilégio de estudar com um dos grandes gênios da, da arte cinematográfica, que é o professor Justino Marzano, que é italiano que veio para o Brasil, ele é formado pela Academia de Atramática de Roma. E ele foi um grande mestre. E eu tive uma, uma maestrina também, a, a Paula Martins, que me orientou. E eu não parei de estudar até hoje. Né? Então, depois eu acabei virando ator, por conta das circunstâncias, um ator começou a ter problema no espetáculo, eu substituí ele. Ganhei o prêmio de melhor ator do ano, aí viajei para a Europa fazendo mímica, eu fui estudar mímica, viajei para a Europa, rodei 15 países entre Europa e América do Sul fazendo mímica, voltei para prosa e estou aqui conversando com você. Maravilha! E, Vicentinho, é, muitos fãs têm essa curiosidade de você. De onde você é? Você é daqui do Brasil mesmo? Porque muita gente conhece pelo sotaque italiano que você é, faz, é, é. inclusive com as novelas também. Mas é sotaque, nem falar italiano, e eu falo direito, né? Ah. É. Mas eu fiz vários italianos né? na, na televisão. na TV Clube. Só na TV Globo eu, eu fiz dois italianos, Do cinema eu fiz uhum. italiano. E cúmplice de um resgate, que é o Giuseppe, é um personagem maravilhoso. Mas os outros dois também foram muito importantes. Graças aos outros dois é que eu fui fazer o Giuseppe, que a Dona Iris viu na TV Globo, né, fazendo em Cama de Gato, eu fiz o Paolo Bianchi, que era um romano. E em Malhação eu fiz o, o Dom Cornelio. 2008, meu 2008. Foi um personagem muito divertido também, foi o final da temporada e o personagem chegou acontecendo em Malhação. Terror Malhação. Não, botou terror na Malhação. Botou terror na Malhação. Ele era meio, tipo, meio mafioso e foi muito legal. E alguns personagens marcantes, como o Serzão em Avenida Brasil, foi. o Delegado Cavalcante de Joia Rara, é, Graça Aranha é, é, é, na, na, na, na, na minissérie na minissérie é... Ih, deu Branco. Como foram tantos personagens, né? Muitos. É. <risos> e Vicente, Vicentinho, você também tá no ar, né? Agora, cumpre o de que você acabou de falar, o SBT. Tá aí arrebentando no ar. Muita gente que não viu naquela época, que não era nascido, que era muito pequeno, agora tá revendo, tá vendo, verdade. Conta aqui é pra gente, como foi pra você fazer o Italiano José, que arrancou emoções, gargalhadas? Olha, está representando pela terceira vez Porque E simultaneamente está na Netflix né? Está entre os dez da, da, Top da Netflix Aqui no Brasil O Giuseppe foi um personagem muito divertido Quando no dia da, da reunião de elenco com a, com a autora, a dona Iris A Bravanel e a sua equipe Ela falou, esse personagem, o Giuseppe É meu meu nono, meu nono. Eu falei, bom, então esse é seu nono E eu, eu tinha um tio que eu gostava muito dele Um italiano divertidíssimo Virgílio, e eu Fiz do Giuseppe em cima do, do, do meu tio Virgílio. E aí eu conversei com a Dona Iris, ela deu um perfil mais ou menos do que era o nono dela, e, e eu misturei os dois personagens e ficou uma coisa... E, e, e a coisa muito importante, né? nada acontece sozinho, tudo na televisão, tudo coletivo. E o, o núcleo que, que, que o Giuseppe está, né? com, com, com a Bárbara a Bruna, a Fiorina, a Mira a, a Dona Nina, a, a, os, os filhos o Giovanni Venturini, né, todo, todo, todo aquele núcleo é fantástico, né? Então tudo isso contribui a química que que tem no núcleo, a contribui para o sucesso da trama, né? Muito bom. Felipe Gomes também já teve ele também. O Felipe Lã! Todo mundo, Camila, todo, todo mundo do, do núcleo Juliana, todo mundo daquele núcleo do Vilarejo ali, fantástico, todo mundo, tudo muito bacana, muito legal. E a rotina das gravações que você tinha, ela é divertida? A rotina de gravação é sempre rotina, a televisão é indústria, né? Você tem que chegar lá e principalmente numa novela como Cúmplices do Resgate, que tem um elenco, é, é, na sua maioria de crianças, então os velhos estão lá para dar exemplo, nós temos que chegar com o texto extremamente Carado, decorado, tudo certinho, trabalhar, ajudar a molecada, os atores mais jovens, a, a, a, a, a, a, entrar, a entrar no clima, entendeu? Então isso é muito bom. E a Larissa é um fenômeno, né, está aí brilhando na Globo, é, um, é um, uma celebridade que é uma grande atriz. E Vicentini. e conta aqui pra gente também, gente, acabei de ganhar um livro de presente do Vicentini, que ele vai falar um pouquinho sobre esse livro pra vocês, é aqui pra vocês. O Vicentini tem um exemplo aqui de livro, gente, que aqui foi o que eu ganhei de presente, ó. Tá bom? Entre outros que ele esse tem. fala sobre a imigração italiana, ó. um romance é bem divertido que fala sobre a imigração italiana. Né? Esse aqui, os Cenas Femininas e Outras Relações, Está estreando no teatro agora no meio do ano com a Maximiliana Reis. Aqui em São Paulo mesmo? Ah, vai, vai rodar o Brasil inteiro, porque ela fez um grande sucesso com os Monólogos da Vagina, 15 anos. E aí ela me pediu um texto para substituir os Monólogos da Vagina. E eu escrevi o livro, que no teatro vai chamar Mulheres de Peito, que são mulheres desbravadoras, e que fala sobre o universo feminino. Isso aqui é para adultos. O Vale é Deus também é para adultos. Né? Aí tem para molecada. Entendeu? O né? vendedor de sacis e outras lorotas tem lendas indígenas e lendas urbanas. Isso aqui para os pequerruchos. A Vaca Fumaça, que está saindo colorido agora. Ele tem também para colorir. E dos tempos que eu tinha medo. Pessoal que passou com medo aí na pandemia. Esse é um livro legal para molecada é, ler até 12 anos. Aqui é legal, bacana, pega dos, dos 4 anos aos 12 anos, bem legal. E esse aqui para os pequenininhos, 3, 4 cinco 5 anos, a Vaca Fumaça, é uma aventura na fazenda, quanto as minhas peripécias na fazenda, enfrentando os bois lá, a Vaca Fumaça, que era brava pra caramba, né? É é, a gente vem aqui, tem mais uns 30 roteiros Óbvio. cinematográficos, escritos, está entrando em linha de produção já agora, né? E tudo vai virar peça de teatro, não, filme? Não, aí é filme, né roteiro é filme. Então tem três filmes para ser distribuído agora. Impressionou? Esse ano são três, três filmes que vão ser distribuídos. Um, uh, Ayrton Meninice no Coração do Brasil, que conta a história do Ayrton Senna dos 7 aos 17 anos. Tá? Na verdade, nem do Ayrton Senna é, do Becão, que é o, o, o apelido que ele tinha antes de ser Ayrton Senna. Né? Eu conto a infância e adolescência dele, muito interessante, muito legal. Doutor Hipóteses, que é uma loucura, que eu fiz aqui na, na produtora, debaixo de onde a gente está aqui na garagem é uma doideira meio tem um um, um, uma, um ar meio é, terror psicológico né fala sobre a pandemia e a relação da, das pessoas na pandemia e justiça uma história que é um filme que conta a história do poder judiciário no Brasil desde a chegada de Pedro Álvares Cabral até a Constituição de 88 esses filmes entram no ar esse ano, que já era para ter entrado antes da pandemia, quando nós ter Justiça, estrearia em 2020, Não, aí veio a pandemia, parou, e aí os jogos é na sequência aí. É. E, Vicentini, e você tem um projeto assim, além do, das peças, dos filmes, mas sempre o futuro, assim, mais para frente, que está para tanto na a televisão? Nós temos quatro filmes para fazer é. esse ano, Entra em aí, um, sem a partir de agosto. Então, a partir de agosto a gente começa a filmar, já entra em linha de, de, de, de montagem, aí filma outra linha de montagem, são fazer quatro filmes na sequência, a gente deve fazer esse ano 2022, 2023. Então, até o final de 2023 a gente tem trabalho. Muita coisa vindo por aí. É, e escre, escrevendo, né? eu escrevo todo dia. né? É, é um segredo de quem quer escrever, o pessoal sempre pergunta para mim, às vezes na internet, ah, como é que eu faço para escrever? Tem que praticar. Sim. Todos os dias eu escrevo pelo menos duas horas por dia. E tem dia que eu passo a noite escrevendo. Claro, madrugada aqui. Esse é o recanto onde eu crio minha. Depois das nove da noite, que ninguém toca o telefone mais, Fica que sossegado. ninguém incomoda mais, está sossegado, eu começo a escrever. Isso aí, se, se a coisa está fluindo, às vezes ela começa a pesquisa. Porque escrever tem todo um procedimento técnico, né? Aí você tem que montar primeiro a ideia depois o argumento aí desenvolver as personagens desenvolver o perfil de cada personagem cada núcleo que tem e aí você escreve o roteiro não é só pegar chegar e falar assim ah vou escrever e vai nascendo vai escrevendo um livro de 200 páginas vai saindo assim não primeiro cariografia primeiro tem que não, isso aí é antigamente. Hoje ah. é computador. Computador, computação, agora. Eu não sabia que você era tão velho assim, não. <risos> isso é do tempo, tempo né, da escola que você falava, tem que fazer caligrafia para melhorar. Eu melhoraria. fiz muito, mas minha letra continua é, horrível. Não. A minha letra é de médico, muito ruim. É. Mas é isso aí. É, o processo todo da criatividade é isso. É, teve um convite de televisão esse tempo atrás aí, mas é, eu acabei não fazendo por conta da, da idade e da pandemia, então isso foi um, um complicador, mas a gente está aí com, com projetos e é aguardar os acontecimentos. Muito, né? Muito bom Vicentine. E aproveita e divulga aqui seu Instagram, para o pessoal poder te seguir, acompanhar seus trabalhos. Arroba Vicentine com I, Tem Gomes embaixo. com Z, embaixo. Vicentine Gomes, Muito bem, então. é só falar um oi lá que a gente se fala, tá bom? E Vicentini. E você tem uma dica, algum conselho para dar para quem quer ingressar na carreira artística, na carreira de escritor, que quer ser ator, atriz? Olha, para ser ator, atriz, tem que estudar artes cênicas, né? tem curso técnico, né? tem alguns cursos para criança, São Paulo, Rio de Janeiro tem curso para criança, tem gente especializada nesse, nessa, nessa questão, e o pessoal que quer seguir carreira, ao invés de fazer o colegial, vai fazer o curso técnico, de artes cênicas e o pessoal que está para fazer faculdade tem várias faculdades de artes cênicas também. Agora, toma cuidado que algumas escolas elas são mais para formação de acadêmica, para professores, é, arte educadores, etc. Você tem que fazer curso de interpretação. né E aí tem uma série de escolas importantes São Paulo, Rio de Janeiro, que você pode escolher. É só você clicar no Google lá é, faculdade de artes cênicas. Vai aparecer um monte e você vê a classificação no MEC para você escolher as melhores que seja do seu gosto. Tem que estudar, tem que ler jornal, tem que ler livros, tem que ler bilhete, tem que ler... Para um pouquinho da, da, da, de ficar no celular. no celular, para um pouquinho das redes sociais e começa a entender o que é a, o processo da, da, da, da interpretação, é tudo técnica. Um personagem não é você decorar um texto e você falar a coisa. Um personagem é uma outra pessoa Entendi. que você empresta ao seu corpo para você interpretar aquela personagem. Ela tem outra personalidade, ela tem outro, outro tom de voz, ela tem outro gestual, ela tem outro jeito de andar. É, eu sou careca, já fiz muito do Graça Aranha mesmo, que eu, que eu falei para você na série, já que você edita, vamos ver aqui, Um Só Coração, né? na série Um Só Coração, eu representei o Graça Aranha. Graça Aranha é um personagem cabeludo. Eu fiz vários personagens, usa peruquinha, põe uma, faz uma peruca especial, o pessoal da arte dá jeito nisso. Então, tudo, tudo é, é, é em prol da personagem. Então, não é só decorar o texto e você sair falando. Você tem que botar a carga dramática e, e interpretar. Para televisão e cinema é diferente do que interpretar para teatro. Interpretar para teatro, você tem que interpretar para a última fileira. Então, é um tom, um gesto mais largo, um tom de voz um pouco mais alto, né? para televisão e cinema, é isso aqui que nós estamos falando. Eu digo que interpretar para televisão e cinema é uma declaração de amor, é uma conversa de pé de ouvido. Né? Você não precisa gritar, não precisa falar alto. Mesmo nas cenas mais dramáticas, você não precisa gritar, porque o microfone, ele dá essa intensidade. Sim, sim. Né? Então, tem que estudar. Isso mesmo, gente. Segundo a dica do Vicentinho. E Vicentinho, teu trabalho... Você, além de cumprir o dia de gás, que muita gente assiste, assistiu de novo. O que marcante que marcou na novela que foi Serjão na Avenida Brasil. Você sequestrou a Carminha. Aquela confusão toda. Como foi para você da vida Serjão? O Serjão é um personagem que foi pra, a gente, eu fui contratado para fazer o Serjão um mês só. Só que o personagem emplacou e ele ficou até o final da novela. E no final da novela ele voltou sendo um, um dos, dos, dos nomes importantes para o assassinato do Marx né? e aí no final deles gravar, eles tinham três, três quatro, é, quatro é, acusados e aí ficou a Carminha, mas é, o Delegado Cavalcante nasceu em Joia Rara, outro personagem muito marcante, né? eu tive o privilégio de fazer alguns personagens muito bons, muito bons. Né? Em Joia Rara você fez o Delegado que perseguiu o Manfred? Né? o ator Carmen de Como foi para você também fazer, rara? Marcou também essa novela? Não, você tem que chegar lá... A delegacia, a delegacia é sempre um clima pesado, né? E aí eu conversei bastante com a Mora Malti, né, que era diretora-geral, e falei, Mora, vamos, vamos quebrar um pouco do clima dessa, desse, desse pesado, vamos trazer um pouco de humor. Então, o meu personagem era irreverente com as pessoas que iam lá, isso marcou, isso, a, o autor vê isso e deu, foi dando corda pro, pro delegado. O delegado terminou com um os principais personagens da novela, né? entendeu? Muito bom. E, Vicentinho, é, você quer mandar um beijo, um abraço para alguém especial? Gente, arte é fundamental. Tá? Ler é um mal barato. A gente faz cada viagem lendo, leia veja cinema, vá, vá ao cinema, porque hoje as pessoas veem na televisão todos os filmes, não, vá ao cinema, é diferente, você vê na tela grande, assista as novelas, assista os filmes, vá aos festivais de cinema que tem nas grandes cidades de São Paulo, Rio, é na, na, em Porto Alegre, Belo Horizonte, as principais capitais, tem festivais de cinema, e as, na maioria das vezes são filmes grátis, o Sesc tem alguns Alguns festivais, de vez em quando, com cinema grátis. Vá ao cinema. Vá ao cinema, vá ao teatro. Vá a shows musicais, vá assistir música. A arte é fundamental. Nós temos que nós passamos quatro anos agora, nesse desgoverno que aconteceu aqui, é, massacrando a arte. Nós sofremos, os artistas sofreram muito nesse período. Agora é um tempo de ressurreição. De, da, depois da pandemia também, de reinvenção. Vamos cultuar a arte. Você que só vai, só assiste novela, você tá, tá, trabalha o dia inteiro, chega na sua casa, senta lá no sofá, vai assistir uma novela, é importante para você, para relaxar, né? pra... agora começa aí no final de semana também, vai ao parque, vai passear, vai no futebol, mas também vai ao teatro, vai ao cinema, vai ver shows, é muito importante. Tem muita peça boa. Tem muito espetáculo, muito, muito. São Paulo-Rio, as principais capitais e os espetáculos que viajam pelo Brasil. Sim, sim. Não deixe de ir ao teatro, é fundamental. Isso mesmo. E, Vicentini, agora vamos fazer uma brincadeira que é assim. Eu vou falar uma palavra aí você define ela com outra, tá bom? Vamos lá. vamos lá. Se eu tiver capacidade, eu... Teatro. <risos> teatro é diversão, vida, intensidade. Vicentini. Vicentini. É... É alegria, é criatividade. Giuseppe. Giuseppe é prêmio. É um prêmio esse personagem que eu ganhei. Família. Família fundamental. Amigos. Necessário e essencial. Futuro. Só Deus sabe. Muito bem. Vicentinho, foi um prazer fazer essa entrevista com você. É, ó, a gente está sempre à disposição. Só é. a gente combinar o horário, acertar a agenda, depois, a gente bom. dá um jeito aí, tá bom? E... Parabéns pela sua, pela sua, pelo seu programa, para, parabéns pela sua persistência, porque isso daqui é, é, depende de, de, de vontade e investimento, muito né? É, né? Muito obrigado, muito Obrigado por tudo. Valeu. Tá e, gente, divulga o canal. Compartilhe essa entrevista para todo mundo. Assistam com precisão de resgate, que eu vou sentindo tá lá, dá uma vida do Ó, E esse aqui eu vou deixar para você sortear para alguém da sua. Opa, e tá? fechou. Tá bom. Opa, muito obrigado. o tempos que eu aqui, tinha menos. Vou sortear no Instagram, gente. Quero ver todo mundo participando de Jururá no meu Instagram. E esse aqui pro pessoal maior, ó. ó. Esse aqui é porque Pro pessoal mais infantil? Esse aqui é até os 12 anos. 12 anos. Esse aqui é até os 15, 16 anos. Ah, perfeito. Tá? Fechou. Então pra quem de olho sabe ler. É, pra quem sabe ler. A gente já faz um vídeo pra que o sorteio, tá bom, gente? Então fica de olho no Instagram, que vai estar lá em breve pra vocês. E, gente, compartilhe pra todo mundo, divulgue o canal, se inscreva né? é, na rede social, tá bom? É, segue a gente. O Instagram do Vicentini tá aqui embaixo, tá bom? Muito importante o apoio de vocês. E vamos arrumar um mil inscritos aí no meu canal, gente, tá bom? E muito obrigado, Vicentini. Valeu. Prazer. Valeu. Agora a frase final é PC, Vicentini. Curtiu, curtiu, curtiu? Vai ver se eu tô online. Você fala. Curtiu, curtiu, curtiu? Vai, Vai ver se eu tô online. Muito obrigado, galera, e até a próxima entrevista.